Hoje a gente está reunido aqui na Lapa para celebrar um momento muito importante para gente. a gente. Desde esse início de 2016 a gente está trabalhando na, na nova edição do, do Guia de Escalada da Lapa. e Hoje ele está sendo lançado, relançado com 225 vias. O último guia a gente tinha 126, então a gente está muito orgulhoso de, de como o parque cresceu e como a equipe tem trabalhado para receber bem as pessoas que têm visitado a gente aqui. É, o, o parque teve fechado no início do ano Que é um fechamento que a gente faz anual para lá, para dar uma descansadinha E infelizmente nesse ano Coincidiu com o falecimento da dona Edivis Que sempre foi a nossa guardiã-mora aqui que Sempre manteve as portas da fazenda aberta pra gente Então o guia inclusive traz uma homenagem No início do ano a gente abriu um, um setor novo na Lapa E deu o nome dele de dona Edivis Em homenagem a, a dona Edivis Que sempre foi a nossa maior irmã que sempre permitiu que a Lapa estivesse aqui funcionando. Um recado para quem não conhece a Lapa, é, a gente trabalha aqui desde 2009, desenvolvendo um trabalho que a gente tentou desenvolver outras outros, outros picos de escalada aqui em Minas Gerais. A gente teve muito sucesso aqui na Lapa porque a família compreendeu qual era o objetivo e a comunidade sempre entendeu... Os, os quesitos de segurança, as premissas de conservação da natureza que a gente sempre quis implementar desde o princípio. E, e a gente veio com a abordagem nova, pelo que eu percebi, da escalada em Minas Gerais, que foi focar é, na escalada para todo mundo. Né? Então, na Lapa, a gente nunca começou visando os nonos, os décimos e os décimos primeiros. Né? A gente sempre procurou os quartos, os quintos, os sextos graus. Então, a, a Lapa hoje, com esse novo livro que a gente está editando, o setor amarelo, que a gente divide os setores por corpo para facilitar a identificação das vias, que regrupa as vias de quarto a sexto, 6A, sexto, a gente inclusive abre o grau para criar uma experiência mais rica para os escaladores, os iniciantes principalmente. Então no circuito amarelo, por exemplo, que vai do quarto ao 6A, a gente tem 39 vias. Então, de fato, pelo que parece, e a gente pode comprovar com, com as visitas que a gente tem nos finais de semana, é o campo escola para ser visitado pela segurança pelo ambiente familiar que a gente conseguiu recriar e pela quantidade de vias né você não encontra hoje outro campo escola aqui na região que tenha essa quantidade de via fácil a quantidade do, do circuito azul por exemplo são quase 90 vias e que vai até o 7b então cria uma experiência muito ampla para o pessoal iniciar a escalada e de repente partir para outros picos que são mais casca grossa como é o Cipó e que foi um argumento que a gente usou para os nossos anunciantes para participar com aí do projeto é que de fato é um momento para que eles possam aproveitar para marcar no espírito de cada escalador que está começando a, a marca dele e começar a chamar as pessoas porque ele está divulgando e criando enriquecendo o mundo da escalada, né então o pessoal do, dos abrigos está aqui com a gente, quem produz os equipamentos que a gente usa, quem divulga as notícias está aqui hoje para poder celebrar esse projeto que, que, que parece ser um dos mais bonitos do Brasil, aí conforme os relatos de quem vem visitar e sempre tem só coisa legal para falar do que a gente desenvolve aqui.